Sociais, dos estudantes, dos jovens, todos e todas vieram não só trazer a sua solidariedade ao nosso presidente, mas também protestar contra o arbítrio, contra a violência que significou essa desnecessária detenção coercitiva. Nós estamos em todo o país. Organizados com atos em todas as cidades, o PT, o PCdoB, os movimentos sociais. Hoje, às 18 horas, haverá uma grande concentração aqui na quadra dos bancários e vocês vão ter todas as informações a respeito disso. Com a palavra, o presidente Lula. Bem, companheiro Ripocanzo, companheiro deputado. Pode fechar, pode fechar. Companheiro dirigente do PT companheiros da companheiros da eu, eu vou, que vou começar estranhando, porque eu não estou vendo o logotipo da roupa aqui. Deve o um retirado, porque depois de colocar dois de no Jornal Nacional, eu acho que é um de qualquer forma, eu queria dizer para vocês que hoje na minha vida é o dia da indignação o dia da falta do respeito democrático o dia do autoritarismo e pessoal do judiciário porque Seria tão simples ter me convidado para prestar depoimento, que eu iria. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar três depoimentos. Um, inclusive, eu estava de férias e fui a Brasília prestar depoimento de seis horas para me fazerem as mesmas perguntas que já tinham me feito antes, para me fazer as mesmas perguntas do Ministério Público, e as mesmas perguntas que me fizeram hoje. Eu não me recusei a ir Brasília, a Brasília prestar depoimento três vezes. E eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A minha briga com o Ministério Público Estadual era porque o procurador já fez o pré-julgamento. E se ele já tinha pré-julgado, não havia por que eu ir prestar o depoimento no Ministério Público Estadual. Entramos com um liminar e conseguimos que o juiz que eu não precisaria prestar depoimento Mas o Moro não precisaria Não precisaria Ter mandado Uma coerção da política Federal Na minha casa de manhã Na casa dos meus filhos Sabe ah, ah, Na casa de companheiros como Paulo Camoto Como a Clara Ante Como funcionários do sindicato Não precisava Era só ter convidado Antes dele Nós já éramos democratas Antes deles, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país, porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido política, de direito de greve. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque, enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário Brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprenta. Antigamente, você tinha denúncia de um crime você ia investigar, se existia aquele crime e prender o criminoso. Hoje a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você então vai criar os crimes que ele cometeu. Eu queria falar um povo brasileiro e falar a vocês via os microfones da imprensa. Primeiro, para pedir desculpas à Maria e à meu filho, pelo estrangulamento que ele passava enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam com 11 anos a marida já era empregada doméstica e eu acho que ela merecia respeito segundo, segundo. não há nenhuma explicação porque é que foram atrás dos meus filhos nenhuma explicação a não ser o fato de eles serem meus nenhuma Uh, terceiro, eu quero dizer a Clara, antes, coitada, que foi, que, que foram na casa dela de manhã, sabe, que foram o, o Paulo Camoto, que foram no sindicato, sabe, uh, quero só pedir desculpa porque hoje nesse país, uh, ser amigo do Lula parece que virou uma coisa perigosa. É, é preciso criminalizar o PT. É preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. Eu só, eu, eu só, eu só consigo entender uma explicação para vocês. Eu só consigo entender uma explicação. Ou seja, porque não há outra coisa para incomodá-los a não ser a gente ter trabalhado durante todos esses anos para fazer com que as pessoas do andar de baixo subissem um degrau. Na perspectiva de chegar no andar de cima O velho fria dono da Folha de São Paulo Quando era vivo, dizia assim para mim Ô Lula, você precisa parar de querer subir degrau Os do andar de cima não vão deixar vocês chegarem no andar de cima Não vão A elite brasileira é muito conservadora Ela tem complexo de vira-lata Ela não vão permitir que vocês cresçam e nós crescemos, chegamos à presidência. E nós provamos que os pobres que eram, a razão da desculpa deles por não fazerem nada neste país, sempre que a gente perguntava, não dá para fazer, porque tem muito pobre, tem muita pobreza, nós provamos que os pobres não eram os problemas e que os pobres viraram a solução desse país. Na hora que nós fizemos os pobres ter acesso à universidade, ter acesso ao mínimo elementar para comer, ter acesso ao emprego, ter acesso a benefícios como programa bolsa Família, como programa Luz para todo, como Proletec, Escoletec, isso incomodou muita gente. E é preciso, então, destruir esse avanço do despacho. Pois bem, eu deixei a presidência e achei que tinha que é cumprido com a minha tarefa. Eu, sinceramente... Achei que, ao eleger a Dilma, eu tinha consagrado a minha vida, porque eu tinha duas tesas. Presidente bom é aquele que se reelege, e bibom é aquele que faz sucessor. Então, eu já me considerava bibom, porque eu tinha eleito a Dilma e fiquei tribom quando nós reelegemos a Dilma. Tá? E eles estão, desde o dia 26 de outubro de 2014, não permitindo que a Dilma governe esse país. Eu vi um delegado da polícia Federal dizer um dia desse, quando indicaram o novo ministro da Justiça, que eu nem sei quem é, o delegado dizer, sabe, tentar mudar ministro agora é tentar mexer com não sei quem, porque nós precisamos de autonomia funcional e autonomia administrativa. Eu queria aproveitar todo esse microfone aqui para dizer o seguinte, se tem alguém nesse país que precisa de autonomia, chama-se Presidenta da República, porque... Ninguém quer que essa mulher governe o país. Estão cerceando a liberdade dessa mulher governar esse país. Portanto, a minha indignação é pelo fato de seis horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados, aliás, muito gentis, muito gentis, não sei se são sempre assim, mas muito gentis, sabe? pedindo desculpas que estavam cumprindo a decisão judicial. E a decisão era do juiz Moro, que poderia ter mandado um comunicado ao, ao, ao, ao seu Luiz Inácio, quer prestar depoimento em Curitiba. Eu gosto de Curitiba. Eu poderia ir lá em Curitiba, mas assim, me facilitava o PT pagar uma passagem e para eu ir a Curitiba. Eu poderia me convidar quem em Brasília, quem qualquer eu iria. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro. Né? Ah, eu, eu, sinceramente, já passei por muitas coisas na minha vida. Eu não sou homem de guardar ressentimento, de guardar mágoa mas eu acho que o nosso país não pode continuar assim. O nosso país não pode continuar amedrontado, o nosso país não pode ver, sabe, qualquer juiz que pune alguém, receber um prêmio da Rede Globo, um prêmio da Revista Veja, um prêmio não sei de quem, e a partir do prêmio, sabe, todo dia tem que prestar conta. Antes dos advogados saberem, sabe, que, vai, que o seu cliente vai ser chamado, a empresa recebe. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou um homem que acredito em instituições de Estado forte. Não sei porquê, mas eu acho que as instituições fortes é a garantia do Estado democrático contra a arrogância, a prepotência dos governantes. E vocês sabem que desde a Constituinte eu briguei para ter um Ministério Público. forte. Vocês sabem que eu cheguei na Previdência, a primeira coisa que eu fiz foi instituir. Uma coisa que eu trazia do movimento sindical, eu vou indicar sempre o primeiro da lista indicado pela corporação, talvez pela minha formação corporativa de sindicato. Tem que ser o primeiro reitor, tem que ser o primeiro procurador, tem que ser... Era tudo o primeiro, né? Eu adotei isso no Brasil. E não me arrependo. Mas é importante que o Lourdes saiba que uma instituição, uma instituição forte, uma instituição muito forte, tem que ter pessoas muito responsáveis. E o cidadão, o cidadão que fez alguma denúncia contra mim, ele, na verdade, algumas pessoas são cúmplices. Uma obedece a orientação da revista Época. Quando nós desmentimos a revista Época, o procurador resolveu fazer o papel da Época e pedir investigação das minhas palestras. É preciso vocês terem noção de uma coisa. Graças a vocês e graças ao povo brasileiro, eu deixei a presidência, dia 30, dia 1º de dezembro de 2011, como o melhor governante dos primeiros 10 anos do século XXI. Ninguém tinha feito no mundo mais do que nós fizemos nesse país. Ninguém tinha feito tanta inserção e inclusão dos pobres como nós fizemos nesse país. E o Brasil era motivo de orgulho. E por isso, eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse sexo dos anjos. Ninguém queria que eu discutisse, sabe, o cosmo. Ninguém queria nada. O que, que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foi feita no Brasil. Que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas, colocando o negro na universidade? Que milagre vocês fizeram para criar o pro 1? Que milagre vocês fizeram para aprovar o Proex? O o, o, o, o, o, o, o, o que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país? Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salarino aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton. Aliás, ele foi para paradigma. Ele foi. É importante dizer que eu falo com orgulho. Várias empresas que agenciam, vários presidentes, Cofernan, sabe, Tony Blair, Gordon Brown Sarkozy, Chirac, todo mundo querendo empresariar. E aclarando Clarante falou, não, aqui no, aqui no Instituto que vai empresariar somos nós no Instituto. Você é um produto nacional. Não tem multinacional aqui, é nós que vamos a vocês. E quanto vai cobrar, vai cobrar, quem é que cobra mais? É o cliente, então vai ser igual o cliente. Paga quem quiser, contrata quem quiser. E tem mais. Para contratar tem que pagar transporte, tem que pagar assessoria. Tem que pagar, porque não somos pouca coisa. Eu não tenho completo de vira-lata. Eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o orgulho e a autoestima desse povo. É engraçado que as pessoas que estranham que eu cobro 200 mil dólares não se preocuparam do Quinto vir aqui na CNI no um mês passado e cobrar um milhão só da CNI. Os vira-lata é palma. Nossa, como ele fala bonito. Nem entendo o que ele fala, mas como ele fala bonito. Falou tão bonito que eu não entendi. Não, eu lamento. Lamento vocês não imaginam a pergunta sobre as palestras. Vocês imaginam as perguntas sobre medida provisória. Um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente. Ele tem que ir no Congresso Nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favoráveis. Tem que perguntar para todos os relatores da comissão e não para o Lula, para a Dilma. O presidente é o último que sabe. Porque a medida provisória vem, passando para o ministério, até chegar para o presidente assinar, vai para o congresso e vota para o presidente Invernal funcionar. Você foi chefe da Casa Civil? Não. E você tem que responder essas coisas. Você tem que responder pelo acervo. Eles agora querem saber do acervo do Lula. Poderia ter querido saber do acervo antes de me comprometer com essas tranqueiras todas. Você sabe o que, que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde? Pô! Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com, com tudo que você possa imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Por que viajei mais? Por que trabalhei mais? Por que viajei o mundo? Até até trono da África. O que, que eu faço com isso? É uma coisa... É uma coisa do presidente, mas de domínio público. Eu tenho que tomar conta, mas ninguém me paga. Então é o seguinte... Essas coisas, se o Ministério Público está preocupado, ouvi... Eu acho que é importante você me oferecer o acervo. Eles têm um prédio lá redondo de vidro fumê, que pode guardar as coisas que eu tenho. Aqui não me faz nenhum importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho. Eu uso meus fitos aqui, não vou fazer merchandagem, 500, 600 reais, eu não quero um relógio para valorizar meu custo, eu quero um relógio para valorizar a hora. Eu quero saber se ele funciona ou não. Então, eu, eu sinceramente uh, uh, fiquei indignado com esse processo de suspeição. Eu quero dizer, viu, Faltão, para você com o do meu partido da Política Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar um real de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Agora, eles precisam aprender. Que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país, não por favor. Eu aprendi levantando três horas da manhã para fazer a assembleia em porta de fábrica. Eu aprendi fazendo comício em ponto de ônibus. Eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia. E quero dizer que eu não vou baixar a cabeça. O que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer foi fazer porque a partir da semana que vem a partir da semana que vem eu quero dizer aqui a CUT ao PT, ao Sem Terra ao PC do B que a partir da semana que vem me convidem que eu estarei disposto a andar esse país é... fazer a minha previsão. Porque não é, não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo imediato, tá? Em que coloca como corrupção um barco de 4 mil reais da dona Marisa. Eu, se pudesse, eu daria um iate para ela, não um barco de, quatro, de, de, de, de 4 mil reais. Se preocupando com um pedalinho de dois mil reais que ela comprou para com os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem, bem que a Globo poderia me oferecer o triplex para ti, que eu estaria Poderia me oferecer. Quem tem casa em Nova York, Paris, nunca me ofereceu para oferecer seu ídolo. Era incomodado, já se incomodaram em 2094, porque eu morava no apartamento do meu compadre, do Roberto Teixeira, na casa dele. Já te incomodaram? Quantas vezes? Quantas vezes do Estadão foi em Montalegre, Sabe em 82, que eu era dono do sítio do Roberto? Ia no cartório de Monte Alegre, no cartório de Amparo, no cartório de Serra Negra. Isso é puro preconceito, ou seja, todo mundo pode. Menos essa merda desse metalúrgico que o dia resolveu um e desafiá o do pressuposto que pobre nasceu para comer coxo. E eu aprendi que não. Eu quero comer comida boa. Vocês não imaginam hoje a preocupação com vinho. Vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei. E vinho que eu não sei diferenciar. Um miolo gaúcho com o Romané Conti Não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto Meu gosto são outros Deve tá mais preocupado Nós e o vinho seu? Quem levou o vinho seu? Tem vinho lá? Eles mesmos que fiquem dignados com o meu vinho Quando vão na casa da elite brasileira Fica boca aberto. nossa Que a pega maravilhosa Que não sei das quantas Eu gosto tanto de vinho Então tô habituado a vinho que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio Garcia me deu uma coisa chamada... Como que é aquele que bota a vinho? A decante. A decante. A decante. Eu achava maravilhoso falar decante. Aquela coisa decante. Então, o Marco Aurélio tentou falar em decante, me deu um decante. Eu cheguei no palácio de noite, a dona Idaninha tinha colocado flores. Ela super importa flores. E tanto que eu gosto do de decante. Eu não sei como é que eles não perguntaram do meu decante hoje. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. Hoje, quem condena as pessoas são é a manchete. Hoje, amedronta o Poder Judiciário. Hoje, amedronta o, o Ministério Público. Hoje é a política federal e dos políticos. Eu tenho dito para meus queridos companheiros do PT, só tem um jeito da gente levantar a cabeça, é a gente não ter medo. É a gente levantar a cabeça e fazer com que eles sejam um tratados igual todos nós estamos tratados. Eu às vezes vejo 18 minutos sobre a chácara do companheiro Fernando Bittar, filho do Jacob Bittar, meu companheiro de 35 anos. Companheiro da fundação do sindicato em 75 Não é tudo a fundação do PT Eu conheço o Fernando quando ele tinha 7 anos de idade Companheiro que passou muitos finais de semana comigo jogando mexe jogando mexe Esse companheiro comprou uma chácara na, na perspectiva de permitir que eu usasse Eu não posso usar porque é crime, eu estou usando a chácara Um apartamento que não é meu, ele dizem que é meu eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse projeto terminar. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar. Porque não é meu porque eu não paguei, não comprei. Se eu não comprei, não paguei, não é meu. Então eu quero saber quem vai me dar o um apartamento. Alguém vai ter que me dar. E alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar, alguém me dê a chácara. E alguém me dê o um apartamento. Aí, quando eu pagar, que tiver uma escritura no meu nome, eu vou dizer: é meu. E teria orgulho de ter. Então, companheiros e companheiras, é essa indignação que eu queria falar para vocês. Estou indignado pelo que fizeram com a minha família. Estou indignado pelo que fizeram com meus companheiros do Instituto e do PT. Ah, tô muito preocupado, porque o Lula foi contratado para fazer palestra, sabe, por as empresas. Essas empresas, antes, antes da Petrobras, trabalhem em muitas outras atividades. Essas empresas não trabalham só para a Petrobras. Essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato. Essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores. E agora qualquer centavo é do pré sal vocês já se deram conta que o salário de muitas da justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham para Petrobras pagaram? Já deram conta? Então, companheiro Rui eu queria dizer uma coisa para você. Embora eu esteja intimamente magoado, eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país. Seja indignado e não Eu quero que eles saibam Que eu Escapei de morrer de fome Antes de 5 anos de idade Naquela terra que eu nasci Uma criança escapar de morrer É um milagre Esse milagre aconteceu comigo Aconteceu o segundo milagre na minha vida Eu tive um diploma de torneiro mecânico Aconteceu o terceiro milagre comigo eu adquiri consenso política e criei um partido. Ajudei a fundar uma central trabalhadora. trabalhadores. Aconteceu o um quarto milagre comigo. Eu e meus companheiros, muitos dos quais de vocês, me levaram à presidência da República. Aconteceu o um quinto milagre comigo. Eu fui melhor do que todos eles que governaram o país. Eu fui melhor que todos os cientistas políticos, que todos os que todos os advogados, que todos os médicos governaram esse país. Eu provei. Que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida. Que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira. Que o povo humilde desse país pode ter dente para sorrir e comer um pedaço da minha Temos muita gente não sabe o que é isso. Eu tinha um companheiro em Pernambuco que não tinha dente. E uma vez numa uma reunião lá no palácio, no meu gabinete, tinha castanha para a gente comer e ele não colocou a castanha na boca e eu falei, companheiro, por que que você... Aquele movimento do Bruno Maranhão, como é que chamava? M... Movimento dos Trabalhadores. Era uma corrente que divergia a gente com o Pedro do C.F. MLCT. Aí eu falei, Roberto, você não vai comer a castanha? Não, eu não posso, presidente, eu não posso mastigar, fico só chupando a castanha. Eu falei, mas lá na, na tua cidade não tem, não tem Brasil Sorridente? Aí eu não sei. Eu liguei para o Eduardo Campo, governador, e falei Eduardo, você não tem Brasil sorridente aí? Ah, tem! Então é o seguinte, tem um companheiro aqui do MST que você vai colocar, para colocar dentro é de graça e de boa qualidade. Bicho, passou um mês, eu fui a Pernambuco inaugurar o um estaleiro. Encontrei um menino com uma prótese que parecia dente de artista de televisão. E ele fazia para mim Lula, é o seguinte, eu agora posso mastigar carne e posso comer castanha e amendoim. Agora só falta você me dar um carrinho velho para me andar por aqui. Sabe, essas coisas que aconteceram no Brasil talvez incomode muita gente. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: eu, embora esteja magoado, eu acho, Rico, que o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer para o PT levantar a cabeça. Há muito tempo que o PT está de cabeça baixa. Há muito tempo que todo santo dia alguém faz o PT sangrar. Não precisa prova, é só dizer. Então eu acho que agora, viu, é o seguinte. Nós vamos ver o seguinte. A partir da semana que vem, quem quiser um discursinho do Lula, é só acertar passagem de avião. Não vai de ônibus, demora muito. Passagem de avião, que eu estou disposto a andar nesse país. Não sei, viu que serei candidato em 2018. Não sei. A natureza às vezes é implacável com a gente que ultrapassa 70. Mas como a ciência também avançou, a ciência avançou. E essas coisas, e essas coisas todas que eu faço aumentam a minha tesão de participar das coisas nesse país. Eu descobri agora que nem tudo está acabado, como eu pensei que estava, que estava tudo pronto. Então, é preciso recomeçar. E portanto, nós vamos recomeçar de novo, Rui fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Eu viajava de São Paulo para o Acre para falar com quatro pessoas. E fazia discurso ao sol das duas horas da tarde como se tivesse um milhão de pessoas na rua. me pela uma hora e meia. Sabe? Conseguimos tirar o um pátio. Estou disposto a fazer a mesma coisa, viu? Então quero que vocês saibam o que aconteceu, o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido. Embora tenha magoado da A minha história Embora eu tenha me sentido ofendido, porque não precisava disso, eu me senti trajado como tipo outro prisioneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo e a jararaca está viva como sempre esteve. Por isso,